Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, nesse vídeo rápido eu quero mostrar para vocês é, o... a nova versão do Fórmula Negócio Online 4.0, ok? Então, pessoal, eu estou aqui na plataforma né? Núcleo Expert. Do, do Alex Vargas, então esse aqui é o, a nova fórmula, nova versão do Fórmula Negócio Online 4.0. No caso, a pessoa querendo adquirir esse curso 4.0 do Alex Vargas, ela vai ganhar de bônus mestre afiliado VendaFest, que te ensina como você fazer as suas primeiras vendas rápido? Tem aqui também outro curso do Alex Vargas e do Douglas Castro, os dois são sócios, que é o método turbo-tráfego. E você também ganha Fórmula Negócio Online 3.0, você também ganha de bônus também, ok? Vamos lá. Esses são os outros cursos do Alex Vargas: Produtor Digital 2.0, Google Ads Turbos para afiliado, Ultimate, MTT. Então você navega aqui na plataforma. No caso, você adquirindo, você navega aqui na plataforma e, se caso te interessar, algum outro curso desse, você pode estar adquirindo aqui dentro da plataforma. Eu, eu comprei isso aqui, Mentoria Essencial, que, entende? que é muito bom, é, é maravilhoso, Mentoria Essencial, pessoal, gostei muito. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês, ok? Agora eu vou, vou clicar aqui no, no, no curso aqui. Abriu aqui para mim. A internet está um pouco lenta. Então, pessoal, isso aqui é por dentro do curso, ok? São todos os módulos: boas-vindas, a chave secreta, marketing digital e negócios. Afiliado, o início. Aqui você vai navegando, aqui você vai vendo todos os módulos, bônus. Tem vários bônus, pessoal. Bônus em importantíssimo que te ajuda a alavancar o seu negócio, você ter resultados rápidos, são todos os bônus, nichos de é, mercados inícios nichos no digital, mestre afiliado, estrutura e pilares, É que você tem todos os bônus que você adquirindo o curso você vai ganhar, ok? E-mail marketing, Instagram profissional, YouTube. Esse, esse bônus aqui é maravilhoso. Na verdade, isso aqui não é o bônus, né? Isso aqui está tá incluso no curso também. Esses são os bônus. Treinamento Copy Expert, Facebook Ads, Google Ads. Aqui são os bônus que você vai estar adquirindo. Tá bom, pessoal? Então, você vê aqui a nova versão do Fórmula Negócio Online 4.0 é o curso mais completo do Brasil que vai te ensinar do A a Z a você montar uma estrutura poderosa na internet e você viver da internet trabalhando no conforto da sua casa. Tá bom, vou mostrar para vocês aqui alguns ganhos meus que eu, que eu ganho na internet, que eu sou afiliado do Fórmula Negócio Online. Ok. Então, aqui estão alguns ganhos meus. Vocês podem ver aí. Nesse slide que eu criei rapidinho. Essas são minhas vendas que eu faço do Fórmula Negócio Online na internet. Ok, pessoal? As minhas vendas que eu faço no dia a dia, né? Trabalhando pela internet e divulgando o Fórmula Negócio Online nas redes sociais. Ok, pessoal? Espero que... que vocês gostaram desse vídeo rápido, ok? Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aí, você, caso você queira adquirir o curso. Eu vou deixar o link também do curso gratuito, ok? É... Você que quer fazer suas primeiras vendas, é muito importante você é, adquirir esse curso gratuito para você, tá bom? Aí você vai começar a dar os primeiros passos e já vai começar a ter os primeiros resultados, ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, curta aí o canal, você curte, ok? Dá um joinha aí, deixa um comentário, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu vou estar tá tirando a sua dúvida, ok? E você, caso você precisar, pode contar com a minha mentoria. Vou deixar meu WhatsApp de contato abaixo do vídeo, tá bom? E vou te pegar pelas mãos e vou te, dar, é, te ensinar o passo a passo para você avançar muito mais rápido no curso, tá bom? Então, forte abraço aí e até o próximo vídeo.